Salve galera, hoje no um sábado na Brasa Vamos mostrar um pouquinho do curso da Luck Duck Que está acontecendo aqui em Cidade do Leste, Paraguai Beleza? Vou mostrar os detalhes aí pra vocês já começou a aula Se liga que hoje é sábado na Brasa Ciel, um dos instrutores do tá curso. Bem? Beleza? O que esperar que o aluno vai sair no final da vida? Então, ó, o que a gente faz? A gente ensina o nosso método de American Barbecue, mas a gente sempre ensina que isso aqui é o início que você vai ter. Daqui você, a gente te dá o, todas as ferramentas para você criar as suas próprias técnicas, criar os seus métodos, fazer da melhor forma possível para o seu gosto, para o que você gosta o nosso barbecue não é regra, regrinha, regrinha. É um barbecue fora da caixinha. A gente te ensina a seguir adiante. A gente é só o início. E a galera pega aqui a prática, é, tem uma teoria bem pesada. E geralmente a gente forma grandes amigos que ficam aqui para sempre. Exatamente. É, Estamos é, é. cagando com regra. Estamos cagando com regra. Não existe regra, existe o que você tem que comer gostoso e bem feito. A galera, galera tá lá preparando regra. A lei universal, tem que comer gostoso e bem feito. É. Vamos junto aí, vamos mostrando, <risos> só, só um aperitivo aí do que que vai rolar aí no curso de lapidão. É nóis! Tem gente boa a hora do almoço aquele hamburgão galera tá ali ó tudo já degustando Vou tirar pra cá por causa do sol fizemos aqui um hamburgão defumado com queijinho e aí de fumar um vai jogamos em cima do hambúrguer que acho que ficou sensacional O tá aí. Cada a gente fez ali, um dividiu equipes. Cada equipe fez duas costelas preparando o seu próprio hub. Uma das características do curso da é que é isso aí: dá autonomia pro pitmaster, fitmaster, assador de novo, desenvolver sua própria receita. Porque ela sabe, cara, não tem errado não. Faz do jeito que tu acha que dá. Tem algumas diretrizes básicas para seguir, mas. Véio. Gente, durante o curso, então, na quarta-feira, antes da... Hoje é sábado, né? Antes do curso, a gente fez um... uma aula online onde a turma definiu um prato. E o prato que a gente escolheu foi um Tin defumado. É então, um prato nunca feito, pelo menos não encontramos nada no... de registro. Uh... Então, a gente desenvolveu uma receita junto, vamos testar agora. Mas eu apresentando lá, vou mostrar um pouquinho do de detalhe. Aquela característica, bicho, não tem certo. Não tem regras para fazer, é de cada um, e vamos ver como foi esse de defumado aí. Um prato desenvolvido aqui no curso do Paraguai aqui. Da... Pra sair um pouquinho ali da muvuca estamos finalizando o primeiro dia do curso. Primeiro dia, ó, foi um módulo mais uh, iniciante. Ensino técnicas de defumação, uh, fizemos de pork, fizemos não fiz, não, fiz biste, fizemos frango. O Tiagão ali do Rei do Defumaço deu uma aula sobre como trabalhar com frango, fizemos biste. Uh, cada aluno temperou sua costelinha. Agora a gente está praticamente só fazendo educação. Amanhã tem mais módulo profissional, daí ensinando a calcular o custo da mercadoria, é, como trabalhar de uma forma mais profissional é, no América do Sul. Valeu, rapaziada. Por enquanto eu fico aí aqui. Vamos ver se vamos fazer mais um episódio ou vou finalizar por aqui. Mas o importante é que semana que vem nós temos mais. Sábado, na abraço.